<risos> ah, é muito easy! Que <risos> Eu gravei essa barra, então eu vou botar, <risos> velho. Vai, vai! Pega! Deu a porra do corredor aqui, vem cá. Filho. Boa! É, é engraçado a realização do arte, tem um. <risos> Tem o Meio Reinhardt jogando com essa moto. Vai, porra Tem ah, é uma riddle em cima Tem é uma riddle lá em cima ah, Aê, essa porra irmão. aqui, muito já tirei Não dá procuração Vai, vai, vai vai. Ah, puta, puta. Opa, tá procurando me me hackeado, Boa! Vem caçando, vem caçando, eu matei o surdo ali ó tem teleporte, tem teleporte, tem teleporte Eu tô avisando que eu vou usar o meu teleporte Udo Me conta eu tava matando já, eu só de mini-dia tava matando esse filho da puta desse. tô de udo, olha tô de udo Ah, o não consegue fazer nada, agora eu não consegue, agora eu não consegue Vem cá, Genji. Vem cá, Guijo! Pede parefá, seu lixo! me esse negócio Vem cá! Filha da puta! É de gordo! de gordo! Porque me e não me se fazer isso. Eu tô perdido, cara! Tem gás, gordo! Voltei, voltei <risos> Boa garoto! Obrigado! Caralho mano, não tô acertando um cu aqui Vem que tá com o Eli, todo mundo aqui Porra, já era, foda-me <risos> é <risos> Tivesse dado um turbozinho assim mais aqui Oi? Sim? Onde? Será que morreu essa barata tem que lo <risos> que... Ui, foi eu vou dar uma janela pra Widow pescar, velho. Eu vou, <risos> eu vou cair, velho. Tô, tô, cansando, outro, tô velho. de outro. tô de outro. Não sei ah, não! Por que que ela virou, mano? Nossa, todo louco. Lá também virou. Nossa, virou aí, cabotinho é, um aí, meu Deus, meu Deus. Oh. Matei um <risos> Me ajuda com o cordão, me ajuda com o cordão, porra! Pô? pô! Ah, merda! Ah, o Widow, ah, o Widow tá em mim! Ah, o tá lá no cordão! Peguei! Pera aí, pera aí, pera aí! Boa, garoto! Vem voltar! Pera aí! dormir em cima, gente domina onde, meu Deus? Vem no um avião Estou Uau, aqui Boa! Boa! Oh, meu oh. irmão Não tá pura não, é Eu estou morto Obrigado não. Não, mais, não. Obrigado. Tem uma clima na carga Tem uma na carga Tem uma não tolei, não. Deixa atrás, deixa atrás, deixa atrás. Tô matou todo mundo. Ah! Venga, venga, nossa, pega, o, o pega bagulho da, da pô, sombra aqui, ó. Aí, isso aí, eu tô dando um pouquinho. Valeu! Tô nela, tô nela. Tô ó, tem um Tô fudido, tô fudido. Vou aparecer aí, mas precisa de life. Pega o rogue. Deixa o já volta, né? Que nem caiu de cana aqui. Boa, tô fudido, tô fudido. O que a gente tá pegando em vocês aí, no shield? Rock com o de like, roadrock com o de like, roadrock com o de like, roadrock com o de like. Boa, boa, boa. Bate meta. Alguém vem aí, pô. Boa. Deixa eu fugir, não. Toma, né? Vamos lá, vamos ah! Nossa é, cara? Essa bomba Vamos Você mano Puta que pariu moleque! Vai, vai, vai, vai. É. É. É. É. O xixi tá pegando vocês né é. Aqui ah. no portão ah. do, do, do segundo ponto Bora, bora A Tô, no... tô aqui embaixo, ó. Boa, boa. Um de mim atrás. Voltar, voltar. Volta boa, garoto. Ficou vindo. Ficou aqui na hora daqui. Pura. Merda. Tem um game de Manawini. Um atrás não, não. um dia dia. Boa, boa. Uh. Pega o Pega de de de... estar, <risos> de... né? Não! Não! Não! Não! que Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! lá Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Macaco Não! Não! macaco, Não! Não! Nossa, mundo do mundo esses caras! Eu preciso de. E, ó, que caralho, lembra de mim? Cadê o Kiss? Cadê o que? <risos> o caralho é o terror. O esse assistiu do macaco. <risos> <risos> é muito <risos> easy! <risos> eu gravei essa que eu vou botar, <risos> velho.